Olá, meu nome é Sheibe Tenkur, eu sou uma pessoa de gênero não-binária, nascida em condição de intersexo, sou estudante de psicologia e sou vice-presidente da Abrae, que é a Associação Brasileira Intersexo. É, hoje, enquanto associação, a gente vem atuando né, nas demandas da população intersexo no Brasil, né? principalmente a gente tem tentado trazer mais visibilidade a essas questões, né? então hoje a gente atua com alguns membros que compõem o Comitê Municipal de Saúde LGBTQIA+, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, onde dentro do comitê a, a nossa associação ela vem tentando construir um protocolo de atendimento para crianças e famílias de crianças intersexo dentro do, do Serviço de Saúde Pública aqui de São Paulo. Né? Então esse protocolo ele visa a orientar os profissionais de saúde no acolhimento dessas crianças e dessas famílias e também é, produzir material para as próprias famílias né, poderem compreender melhor a condição do, dos seus bebês né, que nasceram em condição de intersexo e também para saber me, lidar um pouco melhor com a situação como um todo. Né? Além disso, a gente vem atuando é, na questão do registro civil né, de nascimento, a gente vem tentando criar a possibilidade de um terceiro campo de um sexo é, neutro, né? um gênero neutro, para o registro dessas crianças né? e que possa ser mantido dessa forma por todo o decorrer da vida da pessoa intersexo, se assim ela desejar, ou que também possa ser alterado se em algum ponto da vida a criança passar a se identificar como homem ou como mulher, então, que tenha também essa flexibilidade para que essa alteração possa ser feita. né. Além disso, a gente também atuou com, em vários congressos e seminários, né? Alguns, por exemplo, o 11º Congresso Brasileiro do Direito das Famílias e Sucessões, que foi realizado pelo IBDFam, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, onde foram abordadas questões relacionadas a questões jurídicas, né? Voltadas às demandas intersexo, né? Também é, representamos o Brasil na segunda Conferência Intersexo Latino-Americana, né, trazendo as demandas da nossa sociedade enquanto brasileiros que somos, né, é, mostrando as nossas questões para a militância internacional. Além disso, a gente veio promovendo também vários bate-papos e lives nas redes sociais para trazer vivências de pessoas intersexo, né? explicar também com um pouco mais de detalhe o que é intersexualidade, quais são os, as características dela, né? quais são os estados intersexo. Né? A gente pretende continuar atuando dessas formas até que a gente consiga ter uma visibilidade maior, uma alteração nessas, nessas questões que são muito importantes para a nossa comunidade.